Bom gente, sejam todos bem-vindos ao Sítio Lazo, olha que maravilha olha. Esse é um passarinho que está extinto na minha região, no estado de São Paulo, aqui no interior Aqui nós não temos ele Esse é o verdadeiro Passo Preto Não sei se vai dar para você escutar, eu estou meio de longe porque eu estou com medo de espantar ele O estado de São Paulo, o povo destrói tudo, é um comércio, é muito caro um passarinho desse Eu estou por fora do preço, mas é, eu sei que vende eles Aqui quando chegou só tinha quatro E agora tá aparecendo de novo, cara Isso para nós é uma alegria Porque é um passarinho Que canta bonito E tem uns imbecis que Capturam esses bichos para vender, fazer comércio Entendeu? Mas o bonito do bicho é assim, é solto Beleza, gente? Até aqui é o Rogério de São Lazo Vamos preservar, vamos cuidar dos bichinhos Vamos, vamos prender, não põe na gaiola não, gente Até mais, gente, quem gostou